Kuroro Lucifer é um gênio especialista e sem trocadilhos, ele possui um dos poderes mais roubados do mundo dos caçadores. Só que finalmente descobrimos como ele despertou o seu nem. não só isso, a origem do nome da Trupe Fantasma e sua reunião é finalmente revelada. Quero saber como surgiu os poderes de Kuroro e o nome da Trupe Fantasma, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou difusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão, eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Hunter, Hunter396... Que capítulo foi esse, meus amigos? Eu gosto que um capítulo comum de Hunter x Hunter... É sempre bom, sempre maravilhoso... Cheio de entrelinhas e nuances... E aqui temos revelações curiosas... Como o Kuroro despertou o seu nem... O que eu achei simplesmente incrível... E a origem do nome da Trupe Fantasma... Não só isso... Porque um certo membro acabou entrando para a Trupe... Posteriormente tem tudo isso nesse vídeo... Assiste até o fim... Se você é novo no canal... Aproveita para se inscrever... Se você já é uma das calamidades ali do continente escuro... Dispara o like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter 396. Então vamos lá, meus amigos, o flashback da trupe continua. Um capítulo mais simples, mas cheio de suspense e, claro, revelações. Kuroro é confrontado pelos valentões, o Voguin e Finks no dia da exibição por usar sua fita de vídeo sem permissão. Sarasa, que é a mais nova de todas, acaba desarmando a situação prometendo a Kuroro que ela sabe como lidar com aqueles dois. A exibição começa e a multidão está animada para ver os Power Cleaners, os heróis que aparecem na fita achada no lixão e as crianças... Ficam maravilhadas, extasiadas ao notarem que da tela saem não somente as imagens. Mas vem acompanhado do idioma falado na cidade meteoro. Alguns reconhecem as vozes de Kuroro e Pakunoda. E pela primeira vez em tempos, aquelas crianças que viviam em um lixão experimentaram o que era diversão. Shownark e Franklin que também percebem que são as vozes... De Kuroro na dublagem Notam o que acabava de acontecer Porém o Kuroro ele tentou dar mais crédito Aqui às meninas Dizendo que todos eles treinaram juntos Mas Paco Noda insiste Que Kuroro é a estrela Um gênio Dizendo o quão impressionante ele é Em alternar as vozes de personagens De forma tão diferente E de forma tão perfeita Só que é muito legal galera É um verdadeiro Prenúncio do Hatsu de Kuroro futuramente surgindo aqui. E quer ver como isso se comprova? Olhem essa fala dele durante sua luta contra o Hisoka. Mergulhar tão fundo na escuridão do coração de uma pessoa que ele rouba a habilidade. É a verdadeira satisfação do segredo do bandido. Uma verdadeira interpretação. Outra coisa galera. Shizuko ela substituiu o número 8 da trupe. Que eu acredito que pode ser a Sarasa ou a Sheila. Mas a questão é... Por que ela substituiu? Porque seus poderes nem de alguma forma lembraram os outros membros da trupe dos Powers Cleaners É fantástico, a Shizuko ela pode conjurar um aspirador de pó Que ela chama de Blink e ela pode aspirar um número infinito de objetos, simplesmente genial Mas voltando a exibição teve que ser momentaneamente interrompida no meio Porque a fita de voz acabou ficando emaranhada Kuroro então pede ao ancião que lhe empreste o microfone E em respostas, reclamações de Uvogin Kuroro parece se desculpar para a plateia falando nas vozes dos personagens Porque o Kuroro ele fez a voz de todos os personagens masculinos Daquela fita e isso tem um efeito surpresa em todos na plateia que ainda não tinham notado de quem era a voz com a linguagem da Cidade Meteora na dublagem. Em seguida ele faz a contagem regressiva do público enquanto retoma o filme. Desta vez com uma dublagem ao vivo dele, Pakunoda, Sheila e Sarasa. E quando ele chega no grande vilão, o Grafite Negro, <risos> a performance de Kuroro como monstro é particularmente Impressionante, causando arrepios na espinha dos jovens ali presentes. A exibição termina com uma série de aplausos estrondosos do público, Galera... Isso aqui é insano. É nesse ponto que o Kuroro despertou o seu Nen. Você pode ver sua aura emanando e atingindo a todos que não tinham ideia do que era. E apenas assumiram ser a potência da voz de Kuroro. Mas na verdade isso aqui era a pressão de Nen. A mesma coisa que vemos Hisoka utilizando no Gon e no Kirua lá na Arena Celestial. Eu nunca imaginei que ele despertaria Nen sozinho. E ainda mais... Fazendo uma interpretação de um vilão. Onde a malícia do seu Nen acabou atingindo a todos. Esses capítulos não revelam apenas o lado B do Massacre Curta. Mas também que as habilidades de personificação do Kuroro. E a sua habilidade Nen. São uma combinação perfeita. Isso mostra que apenas ser esperto o suficiente não resolve. Ele está literalmente dominando. Todas as habilidades roubadas quando interpreta os seus usuários. E por isso é um gênio na categoria especialista. Lembrem, ele está apenas um passo de se tornar um usuário extremo na categoria especialista. É o máximo de poder que se pode alcançar. Independente de você gostar ou não da trupe fantasma como personagens. Eles têm um grande impacto dentro da série de Hunter x Hunter. Eles foram mencionados no capítulo 2. São o principal alvo da vingança de um dos quatro protagonistas. Eles são os principais Antagonistas de todo Hunter x Hunter, e eles aparecem oficialmente no arco de York New e tem uma consistência ...fazendo participações especiais nos arcos subsequentes. Além disso, a cidade meteoro ainda pode ter relevância no fim da série... ...se o Togashi chegar ao enredo de Jairo e as formigas quimera que foram para lá. Até agora, a trupe fantasma tem sido as pessoas mais interessantes e hipnotizantes... ...de se assistirem Hunter x Hunter. E o Togashi está humanizando eles. Isso é legal porque faz você pensar em o que levou esses jovens felizes... ...a chegarem ao ponto de torturarem as crianças curtas... Do Durante o massacre. Eu sinto que realmente sentiremos empatia por eles ao vermos sua história completa. Esse é o lado B do massacre. Pensem que Curapica se tornou uma fera com nem bem cedo. Em grande parte por conta do seu trauma. Agora imaginem o que levou a trupe... Ter passado para chegar onde está agora Por fim o grupo de Uvoguin Finks está esperando por Kuroro após a exibição E o Kuroro ele quer se desculpar por usar a fita deles sem permissão Mas a Sarasa se antecipa e dubla a voz do coração de Uvoguin Gritando que nunca imaginou que o Kuroro fosse tão incrível Simplesmente demais O Uvo então pede para dar voz ao monstro nos episódios Restantes, Aqui surge a amizade deles O resto da trupe também quer uma parte do negócio Nobunaga se oferece para ser o Power verde Feitan, o amarelo Finks, o azul Shao o roxo o Rosa mais o professor Franklin, o grande rei demônio Mack que odeia ser escalada para dublar a princesa <risos> Pede então para dublar um vilão O grupo está formado Em um dos seus ensaios Eles então discutem como deveriam nomear o seu grupo E aqui descobrimos a origem do nome Genei Hyodan ou Trupe Fantasma. Eles propõem algo como uma trupe de artistas de teatro. Porém o Kuroro diz que uma trupe é formada por mais de mil pessoas. Já Nobunaga acha que isto soa muito sério. e Que eles são mais como artistas viajantes. E então Pakunoda propõe Hyodan. E é aqui que vemos que a trupe alguma coisa surge. Provisoriamente nomeada e recrutando novos artistas. Olha que interessante isso galera, então eles se autodenominam trupe fantasma porque eles eram uma trupe de teatro. Ainda não vejo o simbolismo aqui por trás da aranha conectado, então eu acho que esse simbolismo da aranha só vai chegar um pouquinho mais tarde aqui nesse enredo. Lembrem que em York New, o Kuroro ele disse a trupe que seria a cabeça, mas que a cabeça da aranha não é necessariamente a prioridade, a sobrevivência. Da aranha é muito mais importante do que a cabeça. Quando perguntado por que ele está tão animado com quem a trupe fará a seguir. O Voguin diz que encontrou o que sempre desejava. E quando o Kuroro pergunta a ele o que é. O Voguin então responde que quer ser o vilão número um do mundo. Nas muitas peças que eles vão representar junto de Kuroro e a sua nova trupe. Eu adoro que o Togashi ele consegue tornar seus vilões simpáticos. A identidade do Volguém sendo moldada pela dublagem de um programa infantil junto dos seus amigos o faz parecer muito mais inocente nesse ponto. E de certa forma adiciona pano de fundo a cena épica de Kuroro interpretando o maestro Durante o Requiem para o Voguein. honrando seu desejo de ser o maior vilão de todos. Kuror está preocupado que Sarasa pode ter ido para casa sozinha. Embora o Shonark garanta que ela está bem. Porque ela mora bem perto dali. Vemos então a Sarasa caminhando em meio a uma selva de lixo industrial. Animada por ter encontrado um grande depósito de fitas de vídeo. Que ela acha que podem conter episódios novos e recentes. Dos Power Cleaners para eles dublarem Perto dali figuras suspeitas em um carro procuram por sua última presa para sequestrar E vamos lá galera Sarasa parece que vai ser a única a ser sequestrada como esperávamos quem sabe ela tenha conexões com oito. A mãe do príncipe Wobli que atualmente o Kurapika aguarda no navio Baleia Negra. Mas falamos bastante aqui também da fita do capítulo negro. Que pode ser encontrada por e mudar ele de alguma forma. Eu acho que infelizmente ele vai descobrir a fita de vídeo de um filme Snuff de Sarasa. O jeito que o sequestrador encerra a cena. De que eles já bateram a meta de sequestrados. E que se acharem mais um ele vai se divertir sugerindo um tom sombrio. Não foi por acaso. Tenho certeza de que essa Arasa vai ser a causa da perda da inocência da trupe. Pelo menos essa é a direção que essa história parece tomar. Quem sabe também esse flashback seja importante. Para mostrar o envolvimento de tseridoni Hi junto da trupe. E então quem sabe ele acaba sendo o inimigo tanto de Kurapika. Quanto das aranhas nesse arco atual. De qualquer forma o mais legal aqui é como... Curoro despertou o seu nem e mais ainda, como a trupe alguma coisa virou a trupe fantasma. Se olharmos a fala de Kuroro de que uma trupe tem mais de mil integrantes, essa é a dica de que a parte fantasma de seu nome, vem do fato de que os sequestros aumentaram gradativamente, fazendo com que muitas crianças, seus amigos, desaparecessem para sempre. O que significa que seu outrora, Grande público se foi, então a trupe está se apresentando para os fantasmas dessas crianças. Não rejeitamos ninguém, então não tirem nada de nós. Nossa, que insano isso, hein galera? Será que é por isso que é o Trupe Fantasma? Por conta de todas essas almas que foram sequestradas? Das crianças que morreram? Qual vai ser a virada de chave para eles perderem completamente a sua inocência? Como o Kuroro saiu disso para o que ele é atualmente? E não só ele, todos os membros da aranha, eu acho fantástico essa humanização que o Togashi tenta passar para os seus vilões, mas sem nunca tirar que eles são vilões, que eles torturaram crianças dos curta, mas por que disso? O que realmente aconteceu? Tem algo a mais no lado B do massacre? Quais os seus pensamentos? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também para eu saber. Até a próxima, valeu por assistir, fui!